Boa tarde, é, eu me chamo Daiane Loeba Raimundi, moro em Taió, Santa Catarina. Bem, eu conheci a Universidade da Bíblia através do meu esposo, que adquiriu um dos cursos né, da Universidade para estudar à distância, porque a presencial não dá, está cada vez mais difícil achar tempo. né? E depois a gente começou a adquirir o gosto né, da para estudar à distância. Então a gente pode dizer que a Universidade da Bíblia proporcionou, para nós é muito bom. São cursos maravilhosos e tem fornecido para mim e para o meu esposo uma oportunidade de aprender mais a Palavra de Deus. Então, eu quero desde já agradecer o apoio da Universidade da Bíblia e a atenção fornecida por vocês. E quero dizer que esses estudos estão realmente ensinando as pessoas a aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Muito obrigada.